Ficou da hora, né, Filipovski? É bem diferente, né? E tá rodando do Super Nintendo, cara. Isso que eu acho mais interessante. Opa! Beleza. Você não oferece lá muita dificuldade. Men, seja muito bem-vindo, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Entendi. Deixa eu mudar a posição aqui, que tava meio ruim, tava tentando jogar com o controle embaixo da mesa. Mas... Não tá rolando, não. Oxi, peraí. Oxe. É, fui mal, né? Sim. Tá bom, tá ruim é legal que se você usar o poder de chef nele, né Que é o do, do pato lá, que esqueci o nome dele é, você corta ele no meio <risos> Tem uma animação especial, é da hora três pessoas online, galera, muito obrigado a todos que estão chegando aí Quem puder, não se esquece de sentar o dedo no like Se inscrever, não for Se não for inscrito, né Opa, errei Você acha que eu vou deixar você chegar aqui, amigo? Aí não, né? Vai ser rápido agora? Não, não foi. Uh, pegou! Ah, faiou o dash, faiou o dash, falhou o dash, faiou o dash, faiou o dash. Vamos lá. Boca nervosa, uma só dele já arranca bem. Ai, não vai dar tempo. Uh, uh. <risos> Deu. Na falou fi. Ai, faltou um. Aê, bom. Cleo, seja muito bem-vindo, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Que bom que você tá aí, cara. Jogando Magma X2 pra comemorar o live action. Sabe que <risos> <risos> Vamos ver se a gente vai ter Culhões pra enfrentar um deles agora, né? É da hora, né? Surges 16 pessoas online, galera Muito obrigado, a todos que estão aí Eu sou o Surges E eu não posso permitir que você pare com a unificação É para o bem de todos Sempre é Oxi verdade, eu tenho um subzinho também, eu não preciso me fazer de rogar também, né? Opa, não derramo. Sabe o que podia ser também? Tem um, um, um cara que é um, um programador brasileiro É Vito, putz, esqueci o nome do cara Ele pega e reprograma os jogos dos Super para deixar eles mais rápidos, é muito bacana Ele fez com Super Castlevania 4, fez com vários jogos, Você podia ter feito com esse também, né? Falou. Beleza, Luri, tamo junto. Shoryuken, cara, aí não, né Oxi. Agora tá bravo, fogo azul Vamos lá, 17 pessoas online, galera, muito obrigado a todos que estão aí nessa noite de Mega Man Pronto, acabou. Foram três mortes, né? Ou não? Será que tudo certo? Tá ah, errado? Vamos lá. Beleza, vamos pra batalha. X2 não terminou, Filipovski. Então, vamos terminar hoje de curva de carne. Violin X. Eu devo, eu vou esmagar você com uma latinha fina em <SILENCIO> hum, Brasil Dança com o Mega Man. Cara, vambora. Esse é o mais chato do De verdade, é o único que dá um trabalhinho assim. A outra tem que ficar só mais pra cima aqui, ele, não mais Olha quanto tira Ah, beleza, uiuh Eu sou Buster, não é nem o poder nesse O design do boss é muito bom, Filipovski, eu também acho, eu também acho da hora sim, né? Aí é mais justo, né? 3D, né, YouTube É verdade, mas essa do chip... CX4, acho que é o nome do chip. Vamos lá, Edil, você é chato. Bem-vindo, Alex uh, A sua destruição chegou. Esse é chato. Você é chato, hein? Alô! Também não tô fazendo ordem de nada de boss. tô indo, né? O Silk Shot modifica de acordo com a fase. Ih, Brasil, o que, que ele me tirou? Tirou carregado. Ah, não tem mais nada que tirar de mim Dash uh. Só não ir pro teto, é, mas ele foi pro teto Nossa senhora, tá parecendo que tá uma... Eu acho que eu nunca cheguei a ver todos os poderes do Magna Cintipid, assim, de verdade. Beleza, falou. Um Buster. Acho que a gente matou só um... Bubble Crab no poder, mas isso foi antes de reiniciar, né? E junto junto, Wilt. Mega... Mas eu não vi o meu personagem no Animal Crossing, eu não lembro se eu vi. Eu vi? Não lembro. Não tô lembrado agora. A gente tá falando de Animal Crossing, Era Animal Crossing. Não ia vir em cima de mim ah, Agora ele vai vir de lá do fundo Beleza, fica pulando feito um doido, patão Vou enviar Hoje nunca transferir os pontos, que conversa furada é essa? Beleza, opa, não, não, não é o mega man. Beleza, mas essa luta é slowdown. Por causa do poder dele, né? Isso deve deixar claro, né? Esse é o do Mega Man X. Esse é o do X2. Esse é o, é o Crab é o Pokémon. A vantagem do View Gator é que você arrebenta essa bolha dele, né? Não vou nem carregar, isso daqui vai tomar tiro único. Beleza! Ah, ele não é marcante mesmo, não, o Bubble Crab, Marcos, é, mas é legal, mas é um chefe da hora, né? Mas eu lembro que a gente só usava no, no ar, no bolinha, né? Falou pra você. O quê? Como ele pod pode ter carregado, sobrecarregado meus circuitos? Ah! Bom, falou pra você. Acharia que ele é muito ridículo assim, né? Esse sapato dentro de mim ela tem que da cedão amanhã, né? Se eu não me engano, contra esse sem vergonha. É. Vamos lá. Beleza, vamos embora. Ah, tá. Ah, eu não tô afim de que voltar tudo de novo. Que isso, mestre. Vamos, vamos soltar essa mensagem que proibido te proibir. Depois eu vou na fase do Bubble Crime e já resolvo isso daqui. Olha o defeito, eu tomei o dano, fui pro espinho, mas uma o antes. O que será que vai dar isso daí? Impossível, a profecia deve ser cumprida. Será que vai morrer? Porque tá em cima do espinho? Ah não, ele não pode morrer. Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É não, ele. Ah, não pode ser. Mestre, me vingue. Ah, meu Deus do céu. Isso foi speedrunner, hein? Exatamente, maridão. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Nossa, a música ficou animal, animal, animal, velho. Você é, é. um. é um mero inseto que fica me incomodando, Mega Man X. É, está na hora de eu, eu finalmente destruir e você. soube maior rio, que eu não sei o que é rio, rio, né? <risos> E, beleza, vamos ter batalha. Eu não lembro qual que é o... o moveset dele. Opa, lá derrama. É isso que a gente pegou, né? Olha, faltando um só. É bom ganhar, né? Aquele dormir cedo hoje. Vou dar uma olhada depois. Onde que você mandou? Sabe que eu nunca derrotei esse boss? Uh, não, já derrotei, né? Quando era moleque. Não, eu ia falar. não derrotei esse aqui, mas já, já derrotei esse aqui. Ai, Super NES, vambora, fi! Não deixa o Mega Drive falar que tem blast processing, não. Mano. Isso aí não... é uma boa, hein? É que com o que nele é um só também, né? Por isso que eu não usei. Só pra dar, dar, dar mais peso na luta. O peixe vai me subir? Ai, não. Meu Deus do céu. 15 pessoas vão aí, galera. Muito obrigado a todos que estão aí vendo esse finzinho de Mega Man X2 versão MSU1 direto do Super Nintendo. Ah, <risos> louco, não faz nada nele. Eu queria matar em um grande estilo e ele não tirou nem, nem um pingo de energia dele. Ai, que Deus do céu. Vai lá, fast nele, pelo amor de Deus Opa, não. Sueba. Ah, tem essa vantagem se eu tomar um golpe, né? Opa. Bem, deu certo. É só show de tecnologia 3D, velho. Olha isso que sensacional. Pera aí, mas se bem que eu acho que aqui tem. Não, tô confundindo com o X3. Sei que eu estar derretendo, mas tá fazendo 3D. <risos> Finalizado! Com intervalo pra TT, com tudo! <risos>